Cara, eu tava aqui pensando... O que poderia acontecer de errado numa noite tão tranquila como... Essa! E enfim, o maluco apareceu. <risos> <risos> meu velho amigo Dr. Octopus. E o do verde também? Até parece morreram em família. Claro, se a minha família fosse composta por um bando de... <risos> <risos> ai Vendo, meu amigo, você tá precisando escovar de os dentes, cara. Por acaso, teria alguma piadinha pra mim? Cabeça de teia Homem-areia? Cara, você é uma caixa de gato ambulante Então, meio que a piada já vem pronta Aí, aranha, pensa rápido Bem que você poderia dar ajuda com as suas teias, né? Seria bem melhor se eu tivesse uma bazuca, né? Foi mal, mas a minha tá no mecânico Que tal usar isso? Boa escolha Shazam! Ai, droga! Uau! Acho que as bombinhas de abóbora realmente deram conta do recado. Pera, no sentido da aranha. Aranha? Olha só, chamou seus primos, vendo? Ai, <risos> que nojo, cara! Pera, mas o quê? Aranha, o que que tá acontecendo, cara? Olha, levando em consideração que o meu dia tá ficando cada vez mais estranho, um gritinho bobo não faria mal a ninguém, né? É, bem que eu disse. Ah! Vamos lá vendo quem é o papai? Você, bom garoto!